Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje nós vamos fazer dois unboxings E eu inclusive tenho alguns avisos para dar pra vocês Mas no fim do vídeo, então vamos lá Eu literalmente acabei de chegar em casa Eu peguei essas coisas, tomei banho, né? Porque é importante a gente se higienizar Nesse período de pandemia, por favor, lave suas mãos e bebam água Vim fazer isso, então assim, meu cabelo tá todo molhado Eu já saí logo abrindo as coisas É importante avisar o que são essas coisas, não é mesmo? Uma delas, dessas coisas do unboxing, é um... São dois livros que eu comprei com o Mark, que são esses aqui. Eu comprei o Mark, do Geek Mark Inclusive, o Instagram dele é muito legal. Vou deixar aparecendo aqui também na descrição. É, ele posta várias coisas legais e ele está vendendo alguns livros usados, né, dele. Que ele nunca é mais bastante dele. E aí, ele está vendendo. E aí, comprei dois. Que são esses dois aqui. ó que bonitinho. Ai, olha, fofinho. Ele deixou um bilhetinho muito obrigado e inclusive adorei tem um, um uma fita crepe de gatinho e aí já dá pra vocês verem quais são os dois livros no caso né ele super embalou muito bem, amei e os dois livros que eu comprei dessa primeira leva esse aqui então o primeiro é Os Artérios Mágicos do Neil Patrick Harris dessa edição da Plataforma 21 esse livro aqui eu queria muito ler Justamente porque eu amo o Neil Patrick Harris, tipo, amo mesmo. E esse livro aqui parece que é um livro mais infanto-juvenil. E essa capa eu acho linda, maravilhosa. Então, assim, eu sou muito fã do Neil Patrick Harris. Então, quando eu vi que ele estava vendendo, eu falei assim, é agora que eu leio esse livro. E o segundo livro, que eu também comprei, foi De Volta para o Futuro. Os bastidores da trilogia com essa edição maravilhosa da Dark Side. Olha isso, sem a menor condição, eu acho essa edição também maravilhosa Ele ainda mandou os... os Que é o Skate que Voa lá da trilogia do De Volta pro Futuro. Eu amo os filmes do De Volta pro Futuro. Então, ai, eu vou ler isso aqui com certeza. Talvez não esse ano. E agora vamos, de fato, para o que eu estou mais ansioso de todo esse tempo. No caso, antes de... né, enquanto eu abro aqui. Me digam que nos comentários se vocês já leram algum desses dois livros que eu acabei de mostrar. E esse unboxing de agora que eu vou fazer da Amazon, é uma caixa que eu comprei na Amazon, e que inclusive eu comprei, tipo, muito, sei lá, não faz nem uma semana e já chegou, é, é duas coisas que, são três coisas, na verdade, que eu tava muito ansioso. O primeiro deles, no caso, já vou aqui dar um pequeno spoiler, é um Kindle. Eu estou pra comprar um Kindle há muito tempo, muito tempo mesmo, mas no ano passado, na Bienal do Rio, de 2019, é, eu não comprei o Kindle, mas eu vi que o preço estava, tipo, muito, muito, muito barato. Relativamente barato, né, no caso, porque isso é pouco relativo. Mas o preço do Kindle estava muito abaixo do que normalmente ele fica. Se eu não me engano, eu tinha 100 reais de desconto no Kindle. E aí eu pensei, ah, esse ano na Bienal 2020, mal sabia eu que não ia ter Bienal, o Kindle vai ter, vai ficar barato de novo. E aí eu falei assim, vou segurar. Não veio o Bienal, mas veio a promoção do Kindle nessa Black Friday, e aí eu aproveitei o Kindle, então, já, né, que estou falando sobre ele... Olha que bonitinho, gente, eu tô muito emocionado, esse é meu primeiro Kindle. É... o Kindle então eu saiu por R$ e se eu não me engano, ele é na faixa de 200 de 360 e pouco por aí. Então praticamente saiu pelo por esse preço mesmo. De, da Bienal Então valeu muito a pena E se eu não me engano, no momento em que esse vídeo estiver saindo Eu espero que eu consiga editar esse vídeo rápido Ainda tá pro rolando essa promoção Porque vai ser a promoção da Black Friday Então se você também quiser fazer isso Se você quiser ajudar muito o canal a continuar crescendo Você pode comprar o Kindle também Aqui no link da descrição E olha que bonitinho Veio com esse negocinho aqui de puxar, ó Ai... Ai, calma, ó, eu não sei fazer unboxing, gente, desculpa Mas olha que bonitinho, veio com esse negócio aqui Que é do Cabo Aparentemente não veio O negócio de conectar na Na, na, na tomada, né Gente, eu tô muito emocionado, sério Olha isso, que bonitinho Ele é tão miudinho, eu amei Ai, gente, eu nunca tive um Kindle, eu tô muito emocionado Que é bonitinha, tem um verniz localizado aqui Tipo Kindle Isso aqui É ensinando onde tem os botão do Kindle e o um manual que ninguém lê, né? Tá carregando aqui. Vou deixar carregando. Enquanto isso, eu vou mostrar as outras coisas que temos aqui. Que são dois livros que eu comprei também na promoção da Black Friday, antecipada. aqui é, aqui veio na caixinha da Amazon. E são esses dois livros aqui que eu estava muito, muito, muito, muito, muito... Eu estava muito ansioso para ler esses dois livros aqui. Muito, muito, muito mesmo. Esse daqui é a sequência do Ele. Aqui. Ele... Quando o Ryan Conheceu o James, que eu já falei bastante sobre esse livro aqui. E o segundo livro é o Nós, que é o Feliz Para Sempre, de Ryan James. É, esse aqui já é um livro mais dos Se você é menor de idade ou se você não gosta muito de salientes, coisas desse tipo, não aconselho esse livro pra você. Mas se você gosta, meu filho só vai. Ou minha filha também, né? Porque depende do, do, do seu... que você quiser, na verdade. Esse livro aqui, no caso, é um romance gay. Então... Né? É um romance gay entre dois caras e tem pegação E é uma pegação mais hard E o meu livro aparentemente chegou com uma cola aqui Muito obrigado, senhora Amazon, mas tudo bem A gente passa um negocinho aqui e vai ficar tudo certo O único porém dessa história aqui é que foi escrito por duas mulheres Então é um romance gay escrito por duas mulheres que são um hétero, Mas eu li o primeiro livro, eu gostei muito Inclusive adorei que a lombada combina Só que essa edição aqui é a edição não finalizada Então é... Né? Não tem um acabamento tão bonitinho quanto a versão final Mas, eventualmente, eu imagino que em algum momento da vida Eu vou comprar a edição finalizada do primeiro livro também Pra ficar bonitinho aqui na minha estante E o segundo livro é também muito, muito, muito, muito, muito mesmo Que eu estava esperando Que é a versão em inglês de As Vantagens de Serem invisível Que, no caso, esse daqui é o paperback mesmo Porque eu não gosto muito da, das edições de... Adeus, Aqui está o livro que, né, a Ser Visível, na edição normal da Rocco, que é a edição da capa do filme. Inclusive, olha isso, eu tenho tipo milhares de post-its aqui nesse livro. E eu sempre quis muito ler é, o a Ser Visível. Agora que eu vi, a Amazon me mandou um livro furado. Eu já queria muito reler esse livro. Eu ia fazer isso. É, agora, nesse fim do ano e aí eu vi que o livro em paperback tava em promoção na Amazon e aí eu falei, é agora e eu não sou muito fã desse estilo de capa aqui do A Ser Visível é... que é mais verde e tem umas capas muito feias lá na gringa e aí eu encontrei essa e foi tipo um achado eu amei essa capa só que o um único porém é que eu acabei de ver que está furado aqui atrás e infelizmente o livro chegou todo amassado pela Amazon não sei se eu vou me fingir de morto por o livro ter chegado assim, ou se eu vou pedir troca. Não sei ainda. Eu vou tentar entrar em contato com a mas a gente descobre. Então me siga lá nas minhas, nas minhas redes sociais pra você descobrir no que, que vai rolar nessa tour aí do livro que chegou rasgado, né? Mas tudo bem. Lá no meu Instagram, no caso, eu tô fazendo várias postagens super legais, super bonitinhas. O meu feed, particularmente, eu estou achando ali uma fofura, uma graça. Então, se você quiser, ainda não me segue lá, por favor, faça isso. E também vão ter conteúdos especiais de Natal lá no meu Instagram. E aqui no YouTube também. Outro ponto que eu gostaria muito de comentar com vocês é que nós vamos fazer um sorteio. Entre eu, o Lucas, né, do Santos Quadrada, a Mariana do Magia Literária ou Mariana Mortani. E a Lu, que tem várias coisas, ela é maravilhosa. Inclusive, ela tem uma loja de Pop Funkos, que é uma das coisas que a gente vai sortear nesse mega sorteio especial Disney Plus. A gente vai sortear três livros e dois Pop funcos de duas princesas. E o sorteio já está rolando, então se você quiser, só correr lá na... aqui na descrição, já vai ter todas as informações de tudo isso que eu falei, dos livros, dos sorteios, dos meus Instagrams, blá blá blá. Vai lá, confere tudo, inclusive com as regras do sorteio pra você participar desse sorteio maravilhoso, que até eu gostaria de participar. Então é isso, estou aqui terminando de configurar meu Kindle. Tô muito feliz com todas as minhas aquisições. Olha, sinceramente... Eu amei todos os meus livros. Olha, todos eles são muito bonitinhos. Não, esse aqui, né? esse aqui é antigo. Esses todos maravilhosos. E o meu Kindle. Ai, gente, eu tô muito feliz. Sério, é isso. Se você gostou desse vídeo, um apenas eu falando várias coisas aleatórias e abrindo caixas. Inclusive, se você quiser comprar algum desses livros, ou um Kindle também, se você fizer isso, você vai estar ajudando muitíssimo o canal aqui a continuar crescendo. Aqui na descrição vão ter todos os links para você fazer tudo isso, inclusive para o Instagram lá do Mark, para vocês conferirem se ele não está vendendo mais algum outro livro maravilhoso em perfeito estado, né, porque esses dois livros aqui vieram muito, muito perfeitos, inclusive melhor embalado do que os livros da Amazon, né que chegou tudo esculhambado, e siga no Instagram para você ver as aventuras de tudo isso do que, que vai rolar, dessas coisas aí do que, que eu vou ler, do que, que eu não vou, e eu espero ler muito <risos> com o meu Kindle né, Para fazer jus ao que eu acabei de gastar e é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, se você gostou